Relevante, é, análise de dados com Python. E dessa vez nós estamos recebendo o graduando em física, né? Matheus Rian. Então ele vai proporcionar aqui para vocês uma, uma grande apresentação, né? Vai explorar algumas possibilidades de análise de dados com Python. Na, na, na última terça-feira nós trouxemos o aluno Patrick, para dialogar com a turma de computação aplicada à ciência, da qual ele, ele dialogou sobre Python, o novo inglês. Então, ali meio que era um, uma, uma abertura para esse grande momento para o dia de hoje. Tá? Então, eu vou trazer aqui para a tela para falar com vocês um, inicialmente quem ele é e o que é que ele vai proporcionar para vocês nesta tarde maravilhosa. Então, seja bem-vindo, Matheus, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite, nós vamos só esperar um pouquinho o pessoal ir chegando, tá, essa aqui é mais uma atividade, só que dessa vez a assíncrona, né, da nossa disciplina, é, eu não poderia deixar de, de é, contar, né, com sua presença, nós dialogamos a respeito, devido a algumas circunstâncias, não teve como fazer na aula, porque aí perderia um pouco os prazos e tudo mais, então, é, eu disse, não, mas vamos fazer em outro horário, porque aí você apresenta para o pessoal o que você tem de melhor, né, o conhecimento que você tem sobre a área de computação, que nós sabemos que é uma área muito importante, né, então, é, às vezes alguém que está aí nos assistindo, mas e aí, como é isso? Né? Então, <risos> é um cara que está sempre... É curioso sobre a sua, da área de computação, né, e eu até conversando off, nós dissemos, nós dissemos o seguinte, olha, o cara que tem conhecimento na área de matemática, para computação, é um pulo para trabalhar com diversas análises de dados, tá, então, é, por exemplo, nós observamos, nós vemos muitos profissionais de área de matemática fazendo mestrado e doutorado em computação, então, você não está, digamos assim, não é fora né, da, da, da, da bolha, da, da área, digamos assim, tá? Até porque computação né, é a área das exatas. Então, é, eu costumo até dizer que no curso de computação, a galera não vá com aquela história de, ah, eu vou aprender a formatar computador, mexer é, em, determinadas em determinadas ferramentas, não é bem assim, né? Então, é algo bem mais, o buraco é mais embaixo como diz o ditado, então é uma coisa, é, é uma área fascinante, digamos assim, e agora eu vou deixar o Mat Matheus falar um pouco, né, porque eu converso muito, então, Matheus, fica à vontade, tá, e faça aí suas considerações iniciais enquanto nós é, esperamos o pessoal chegar. É, peraí, só mais uma coisa, pessoal, lembrando que quem não se inscreveu, pode se inscrever no evento, vou deixar aqui no chat o link, tá, depois eu vou disponibilizar a lista de presença para vocês. Então, esse evento, eu conversei com o professor Adilon. Como ele é um evento que eu posso utilizar como assíncrono depois para a minha disciplina, ele permitiu que eu certificasse quem participasse e tal. Tá certo? Então, vocês podem acessar aí, quem não se inscreveu, os alunos, e se inscrever no evento, ok? Então, Matheus, agora é com você. Opa! Bom, como, você, como o professor falou... Meu nome é Matheus Rian, eu sou graduando em física, e ele falou, não está muito longe da área de computação, até porque se você vai na base, computação é matemática aplicada, assim como física, então, foi realmente um pulo para mim. E eu comecei a aprender a programar, justamente por causa dos problemas que eu tinha na faculdade, em analisar dados, quando eu ia, digamos, para uma cadeira de laboratório, eu precisava verificar se o conhecimento que que eu via lá estava sendo verificado, estava sendo validado, né? Eu precisava ir lá, eu precisava analisar os dados, eu precisava ver se estava batendo com a teoria. Então, isso me motivou a aprender muito mais do que só aquele básico do Excel para plotar gráfico e ver se está batendo, né? Eu queria realmente é, começar com a análise de dados, eu queria ver se os dados estavam batendo com a previsão, eu queria até mesmo no começo... Aprender é, é machine learning para ver se, se um computador iria chegar nos mesmos dados que, sei lá, Newton chegou para a lei de resfriamento dele só com os dados. Era o que eu queria ver. Assim, até hoje eu estou tentando isso ainda, tá essa última parte porque é realmente complicado. Mas, mas é, no meio do caminho eu vou, aliás, eu vou mostrar aqui o que eu aprendi no meio do caminho, né? O que, é que eu aprendi tentando isso tudo. É, a palestra de hoje, mas se vocês cê, não possam ver meu mouse, mas é, esse primeiro quadro aqui, que eu vou grifar, tá, são o que eu vou tentar apresentar hoje para vocês. Eu vou tentar dar uma motivação para vocês quererem aprender análise de dados como eu aprendi. E para isso eu vou usar algumas bibliotecas do Python, que é pandas para... De gerar data, data frames, tá? Como tabelas, em geral, aqui. Eu vou usar o NumPy, lá embaixo, na verdade, no final. Com explicação extra de por que, que o Python não é tão bom assim para análise de dados quanto você pensa e por que, que você precisa integrar ele com linguagens de baixo nível para chegar lá. Vou usar o Matplotlib para plotar coisa, tá? Para mostrar gráfico, para. Porque, assim, ver tabela não tem graça, né? Então vamos colocar isso num gráfico e vamos dar uma analisada geral. E eu imagino que eu não vou usar o, o SciPy aqui, mas é uma biblioteca interessante. Para quem não sabe, a foto do buraco negro que teve um, dois anos atrás, se eu não me engano, a primeira renderização, é, foram usadas extensivamente essas bibliotecas, em especial o SciPy, para fazer regressão. Tá? Regressão linear, regressão polinomial, etc. Tem muita coisa aqui dentro, tá? É, na palestra de hoje, eu vou usar é, dois bancos de dados sobre o Covid-19, tá? Já que a gente tá vivendo nisso, eu quero que pelo menos vocês é, possam dar a entender o porquê que vocês ainda estão dentro de casa, né, nesse momento, porquê que você ainda tá trancado, porquê que a gente não tá tendo aula presencial. Bom, vamos aprender um pouco, né, enquanto a gente vai analisando dados, porquê que a gente não analisa a nossa situação atual. Então. Eu trouxe dois montes de dados aqui, que aliás, tem uns links aqui em cima, tá? Eu vou pedir para o professor disponibilizar esse, esse notebook do Python. E vocês vão poder dar uma olhada. Aliás, vocês vão poder até executar esse código, porque... Aqui, ó. O que eu estou rodando, na verdade, é um navegador, tá? Eu estou num, num site aqui que executa isso aqui para mim. Qualquer um pode fazer isso em casa. Isso aqui é o Google Collab, Tá? E qualquer um pode, é, depois de disponibilizado, baixar esse, esse notebook, carregar no Colab e executar. Não tem problema. Você pode fazer em casa. Aliás, se você está interessado, recomendo que você faça antes de procurar qualquer outra coisa. Então, A gente estava até discutindo aqui, né, Matheus? Antes eu estava mostrando o trabalho que nós estamos fazendo para uma disciplina. Olha, Matheus, é, Matheus, como é importante a análise descritiva de dados. Inclusive com o próprio Google Colab, pessoal. E, Matheus, se quiser mandar no meu WhatsApp aí os links, que eu já coloco o pessoal por curiosidade trabalhando, tá? Pode mandar aí. Perfeito. O problema é que eu coloco no celular aqui, vai tirar a câmera, mas é, eu faço o seguinte, eu vou... A gente manda o, Eu vou mandar o notebook inteiro aí. Ah, tá, ok. Se não, não quiser, eles ele tiram um o link depois da, da apresentação de boa, tá? Beleza, beleza, então. Perfeito. Pode, então, prosseguir. Pronto, ok. Vocês veem esses dois de cima que eu já tinha apontado? Aqui eu estou fazendo, basicamente, eu estou apontando duas, é, duas variáveis do Python, né? Eu criei duas variáveis aqui. É, uma para o banco de dados dos Estados Unidos, tá? de, de casos, mortes, etc. Tudo, tudo aqui, basicamente, nos Estados Unidos. E o outro do Brasil. Ambos estão no GitHub, tá? É tudo dado público, você pode pegar. E, aliás, só uma crítica aqui, achar os dados do Brasil em sites governamentais, foi uma das piores dores que eu já tive na vida. É difícil, é complicado, não vale a pena. Vai pelo GitHub que está melhor, os caras é, compilam melhor do que o governo. Vai por mim. Assim, para começar, eu, vou, eu criei já aqui, aqui em cima dois notebooks, tá? eu vou executar. Para quem nunca viu o Google Collab ou o Jupyter Notebook, eu posso executar linha a linha o que eu estou fazendo. Aqui, eu aperto aqui em cima nesse botão de play e ele executa a linha para mim. Já executei aqui para importar as bibliotecas, executei o de baixo para ele carregar as duas URLs. E eu vou criar com Pandas aqui, eu chamei o Pandas lá em cima de PD, se vocês estão vendo, ó, chamei, importei ele como a biblioteca PD. E eu vou dar um read nessas duas, nessas duas URLs aqui. Reach CSV. Por que CSV? CSV é um tipo de arquivo que você pode fazer tabelas nele, tá? É um tipo de arquivo texto, ou seja, é, tudo tá, tá bonitinho ali dentro. Às vezes não dá para você ler de primeira, porque é tudo separado por, digamos, vírgula ou por ponto e vírgula. Então, fica difícil de ler. Só que é um arquivo simples, está então é um arquivo um texto com, com os dados lá dentro. Eu vou criar eles dois. E vamos visualizar, né? Aqui é a análise de dados, a gente tem que visualizar o que é está que acontecendo. Então, eu chamei é, o data frame aqui do, dos dados dos Estados Unidos de df__us e do Brasil de df__br, tá? Eu vou executar primeiro o us, porque ele é mais simples, relativamente mais simples, e a gente pode brincar com o básico da linguagem aqui, tá? Com o básico do Pandas, para ser mais exato e depois lá embaixo a gente vai, nos casos do Brasil, e vai fazer a análise de dados real. Tá? A gente vai analisar de verdade o que é está que que é que acontecendo. Então, eu vou só passar o nome para o colab é, da variável que eu criei, e ele automaticamente, eu vou apertar executar, ele já mostra aqui uma prévia da tabela com os primeiros cinco é, valores que estão tá aqui e os últimos cinco você vê que é uma quantidade massiva, porque isso é acompanhado dia a dia desde o primeiro caso nos Estados Unidos. Então, desde o dia 21 de 1 de 2020 até o dia 21 de 4, que foi a, a última atualização deles. Tá? Então, você tem uma lista massiva. Para você ter uma ideia, a do Brasil, que tem mais abaixo, aí, se você tentar abrir ela no Excel, o Excel vai cair no chão de joelhos chorando, porque ele não abre, é, é linha demais para abrir, ele vai passar 15 minutos carregando só para te logar um erro no final. Não tenta. Vai por aqui que é melhor. Então, se você quer analisar dados, é melhor usar alguma coisa mais poderosa do que o Excel, tá? Então, bom, primeiro, mostrei aqui, né? Você está vendo que ele tem a data, ele tem um índice do, do array aqui do, na lateral, o mais à esquerda é um índice qualquer, ele só enumera do zero até o tamanho do array. Tem a data desde o começo até o, a última atualização. Ele tem separado por estado, por exemplo, onde é que começou o dia 1, um, por exemplo. Dia 1 um para os Estados Unidos, o primeiro caso foi em Washington. Dia 2 só continuava com esse caso. Até o dia 4, até o dia 3, na verdade, aí é que foi logar o outro caso. Total. Então, assim, você tem um histograma geral aqui do que é está que acontecendo até o final. Você pode me perguntar, dá para ver a linha inteira? Dá para ver. Dá para ver tudo até o final. Só que isso ia ficar gigantesco. Né? Se não é o Excel abre, você não vai olhar isso aqui no olho. Né? Você não vai bater no olho e olhar tudo. Então, como é que a gente faz? Tá. Primeiro, se eu quero ver só a cabeça da lei, se só o começo me importa, por exemplo, eu queria ver os cinco dias dos Estados Unidos, eu não preciso plotar a, a, a tabela inteira. Eu posso pedir ao Pandas que é a biblioteca que está fazendo isso aqui, para mostrar só a cabeça da lista. Está vendo aqui em cima esse método? Eu, ó, eu chamei a variável, coloquei um ponto e chamei head. O que é, que é isso aqui? A variável, essa tabela do Pandas, é um objeto. Para quem está acostumado com orientação a objetos, sabe o que é isso. E head é um método que ele pede para mostrar só a cabeça da lista. Então, eu vou mostrar. Ele mostra só os primeiros cinco que estavam aparecendo lá. Se eu quiser mostrar, ao invés de só a cabeça da lista, só o final da lista, que nem estava lá, tá aqui, só o final da lista. Tá? Lembre-se que toda vez eu estou apertando aqui, eu estou apertando para executar aqui em cima, enquanto eu estou alterando. E você pode pensar, ó, tá eu posso visualizar a cabeça o resto da lista, eu posso até visualizar alguma coisa que está no meio, mas, convenhamos, eu não sei bem o que é está que ali no meio, eu não sei qual semana eu quero buscar. Como é que eu faço para limpar isso aqui? Por exemplo, se eu estou interessado só nos dados de Washington, e não de qualquer outro país, como é que eu faço? E se eu estou interessado, só, por exemplo, estado, caso, se eu quero eliminar as datas, eu quero o acumulado da questão, como é que eu faço? O Pandas tem uma forma legal de você limpar dados, que você pode passar para ele é, os argumentos que você quer, por exemplo, aqui tem data, estado, é, casos, Mostra que é o que eu estou interessado, e se eu quiser só estado e caso, por exemplo? Eu passo para o Pandas, eu coloco esses colchetes aqui de fora e passo para ele uma lista do que, que eu quero. Se eu só quero estados e casos, eu vou passar aqui em cima. Eu só quero isso aqui. Estado, aqui em cima, e casos. Eu passei numa lista, para quem não sabe, lista em Python se faz com esses colchetes aqui e você passa acessar alguma coisa no DataFrame, você pode colocar os colchetes também por fora. É assim que você acessa. Então, eu quero só estado e caso. tá aqui, estado e os casos. Tá, mas isso aqui não é muito interessante. E se eu quiser saber, por exemplo, em qual estado eu tive o maior número de casos aqui? Qual foi o estado dos Estados Unidos que teve a pior, é, é, a pior situação na pandemia? Qual foi o que lidou pior com tudo isso? Eu posso pegar, por exemplo, aqui eu tenho estados e casos, né? E eu quero o estado que teve o maior número, tá? Eu tenho uma função do Pandas chamada max que ela vai me, me dizer o qual é o tamanho máximo, tá? Qual é o, o a, a linha que teve o maior número de alguma coisa, tá? Por que, que eu não usei esse, esse max? Você tá vendo aqui que eu tô usando só estado tá caso, por que que eu não usei com, por exemplo, a lista inteira? Eu não usei com, com, com a, aquela lista, aquela tabela inteira. Porque você imagina, eu tenho estado, eu tenho caso, eu tenho morte, eu tenho outro número ali que está do lado auxiliar. Qual é que o Pandas vai priorizar para dar o um máximo? Então você tem que ter, ter uma noção. Ele nunca vai priorizar o que tem nome, por exemplo. Ele nunca vai priorizar o estado, ele não vai priorizar o que está que escrito Washington, o que é que Washington tem de especial para ele nós, por exemplo. Então ele não vai priorizar isso. Ele vai priorizar... É a segunda linha, que é numérica. Se eu tivesse mais de uma linha numérica, seria um problema. Mas ainda bem que eu limpei aqui, né? Eu só passei estado e caso para ele. Então, eu vou chamar o máximo aqui, e vamos ver qual foi o estado dos Estados Unidos que teve o maior caso. E está aqui, ele logou para mim pequenininho. Estado, aqui, ó. Casos que logou para mim, bonitinho, quem é que teve mais? tá Então, ele loga tranquilo, você pode analisar isso assim, e você também pode, digamos, querer que, por exemplo, eu sei que esse estado teve uma participação horrível, eu sei que esse estado teve o um maior número de casos, eu sei que esse estado deve ter tido é, uma péssima história durante a pandemia, e se eu quiser analisar só esse estado ao invés de todos os outros? Porque você vê, vou comentar essa linha aqui que eu coloquei por último, você vê que, que esse data frame que eu usei, ele coloca todos os estados misturados, né? Porque ele está logando é, dia 0, dia 1, um, dia 2, dia 3, em todos os estados. E se eu quiser só um, como é que eu faço? Eu vou copiar o nome dele aqui, tá? E eu vou passar uma lista filtrada para ele. Eu vou filtrar essa lista só pelas linhas, só e unicamente pelas linhas, que tá esse estado que eu copiei, Tá? Podia ser Washington, Podia ser Nova York, Podia ser Nevada, Podia ser qualquer um, qualquer um. Então, como é que eu faço? Eu vou primeiro criar uma tabela filtrada aqui, tá? Essa eu vou chamar de. Tabela filtrada mesmo dos Estados Unidos, coloquei o S, porque lá embaixo eu vou colocar outro do, do Brasil, tá? E é, eu vou fazer o quê? Eu vou chamar o, o meu data frame, vou colocar, como eu disse, para acessar você coloca entre colchetes. E eu vou passar o, uma função chamada apply. O que, é que a função apply faz? Ela vai pegar outra função qualquer, vai executar em toda a lista, ela vai percorrer a lista inteira, vai executar essa função e vai verificar se essa função logou verdadeiro ou falso. Quando ela loga verdadeiro ou falso, se for verdadeiro, ela mostra a lista bonitinha. Se for falso, ela não mostra. Por exemplo, aqui eu estou criando uma função, lambda é como se cria uma função sem nome, eu estou dizendo aqui, ó, pegue uma variável x, que vai ser seu data frame, pegue a linha do estado, por exemplo, aqui ele vai começar em Washington, depois Washington de novo, depois Illinois, depois Washington de novo, aí vai Virgínia e por aí vai, e vai descendo. Ele vai pegando estado a estado e vai verificando se é igual a, a, a alguma coisa que eu coloquei. Eu coloquei aqui, por exemplo, igual a nevada. Se for igual a nevada, ele vai deixar na lista. Se não for igual a nevada, ele vai tirar da lista. Tá? Então, eu vou executar com nevada mesmo, e ele vai plotar aqui, ó, só o estado de nevada. Eu tinha uma lista completamente misturada com todos os estados. Agora, eu só tenho nevada. E você percebe interessante, ó, o que, é que eu ganho com fazer isso? Primeiro, eu comecei... Sabendo que Nevada só foi ter caso. 310 é, é, estados depois, tá? Ele só foi ter caso lá para o mês 3. O primeiro dos Estados Unidos foi no mês 1. Nevada teve no, no terceiro mês só, tá? Então você vê aqui, você pode é, é, indo de, de estado a estado e verificando como é que foi o, o desempenho dele durante a, a pandemia. Eu falei do, do estado que foi péssimo, vamos colocar ela aqui, ó. Eu só troquei o nome, troquei nevada por, por, por ele, vamos aqui, tá aqui, ó. Ele começou muito atrasado dos demais, ele começou no mês 3, igual a nevada. Só que, olha como ele começou a piorar com, com, com as épocas, tá? E olha como ele começou a aumentar os casos. Como é que a gente mostra isso aqui? Essa é uma parte que eu deixei para a gente analisar, tá? Como é que a gente mostra é, que foi um, um, um, péssimo, um péssimo desempenho? Bom, primeiro, uma tabela só é meio ruim, né? A tabela só, como assim? Eu vou olhar os gráficos da tabela, como é que eu vou saber que, que foi ruim, se foi ruim ou bom? Aí, para isso, você não precisa só trabalhar com tabela, porque o Pandas tem uma função de mostrar gráfico, tá? Tá? Tem a tabelinha aqui, bonitinha, mas o Pandas também pode mostrar gráfico. Pandas pode fazer coisas inimagináveis. Você não, você não consegue imaginar, tanto que lá no final eu deixei a documentação do Pandas para você ver o que, que, o que, que ele faz. Tá? Então, eu, eu passo a, o, o DataFrame filtrado aqui. Eu vou pedir para o DataFrame, ó, plota uma coisinha para mim, tá? ele até aparece aqui a função plot, e eu quero plotar o quê? Tá? E para quem está acostumado com o gráfico cartesiano, você tem o eixo x, né? Vertical, ou horizontal, perdão E eixo y, no vertical ali. Então, eu posso passar para ele, ó, x é igual qual é o eixo que eu quero? Eu quero data, né? Pode ser data. Eu quero data, eu quero que você me plot é, durante é, um histograma disso aqui, né? Eu quero a data. E o y, eu quero... Pode ser casos, pode ser morte, pode ser qualquer coisa. Eu vou pegar casos aqui, porque... Não, porque sim. Porque eu quero casos. Depois a gente vê o, o, o gráfico de mortes aqui. A gente vai ver lá para o Brasil, tá? Mas pode ser aqui. Posso plotar ele. E olha aqui. Por que, que que eu falei, ó? Eu tinha dito... Começou, né? Com poucos casos. Começou lá na frente. Começou junto com o Nevada. Se o primeiro caso foi, de, foi mês 1 hum, e esse aqui foi mês 3. Eu disse, Devia ter sido muito bom, né? No começo eles não pegaram nada. Só que olha o boom no meio. do. do... Aqui eu, eu até ia mostrar maior, só que para mostrar maior no, no Colab, eu tenho que colocar, passar alguns argumentos para a função plot e aqui não vai valer a pena. Mas eu já vi maior no, no... Em outro lugar, foi lá para o meio, para o final do ano, tá? Lá para o meinho, para o final do ano. Você teve uma onda gigantesca de casos. Você teve um ascendente gigantesca. E você está vendo que eles só estão começando a se estabilizar agora, mês 4 de 2021, tá? Então, assim, você pode analisar o histograma de qualquer estado aqui. Vamos passar outro. Vamos passar, digamos... Deixa eu ver um estado aqui que começou bem no comecinho da pandemia, tá? Um estado que começou como Illinois. Illinois começou, foi bem no começo. Vamos colocar Illinois aqui para a gente ver qual foi o, o... Como é que Illinois começou, como é que foi o gráfico de Illinois para a gente ver como é que foi o desempenho dele na pandemia. Tá, Illinois está aqui, plotado. Eu só mudei a linha aqui em cima, tá? Eu só mudei, o nome do estado Ele filtrou inteiro para mim para o estado de Illinois. Agora só está a tabela de Illinois. E vamos plotar de novo. Agora é com o estado de Illinois. Olha aí, variou bastante, né? Ele começou com um poucos casos, depois deu uma aumentada, deu uma estabilizada por aqui, por exemplo, pelo, pelo comecinho, e lá no meio, bum, de novo. Você pode relacionar, talvez, mês 11, final do ano, que foi o bum de Illinois, digamos, eleições? Todo mundo saindo na rua, aquele bando de protesto, será? Será? Ser, né? eu não tô aqui para dizer nada a gente tem que analisar muito mais do que isso mas você já começa a ter uma ideia de por exemplo tempo de execução o que é que aconteceu tá então vamos para outro data frame agora que a gente vai brincar de verdade aquilo ali não foi nada né Vamos para Brasil o de Brasil é bem mais completo aliás ali só tinha casos tinha pouca coisa do Brasil o DFBR aqui tem muito mais tá? Tem semana, ele loga por semana, ele loga por data. O Country é só Brasil aqui mesmo, ele tem mais, tá é porque o cara que colocou o DataFrame tem mais coisa. Ele tem divisão por estado, e além de por estado, a cada dia ele loca a soma de todos os estados. Por exemplo, a gente sabe que Brasil, mês zero, foi dia 25 de fevereiro. tá 25 de fevereiro foi o dia zero para o Brasil. Logou o primeiro caso dentro do estado de São Paulo. Foi o primeiro tudo e por um bom tempo foi o único. Tá? SP até dia 4 e por aí vai, foi o único caso no Brasil. Aí você já tem uma ideia de só olhando pela tabela, mas eu quero ver mais. Tá? Primeiro, para ver mais, deixa eu filtrar essa tabela. Né? Essa tabela não está bonitinha, olha lá. Tem um bando de coisas aqui que eu não quero. Tá? Total de casos por milhão de habitantes, total de casos por cada 100 mil habitantes. Tem um monte de coisas, suspeitos, testes, é, vacinados, aliás, tem os dados de vacinados até hoje, para quem quiser olhar, tá? Tá aqui dentro, vocês podem olhar, fiquem à vontade. Tem um bando de coisa, mas eu quero verificar que nem eu verifiquei lá com, com o DataFrame dos Estados Unidos. Bom, como é que eu faço? Eu vou filtrar ele pelas coisas que eu quero, tá? Eu vou filtrar pela data, pelo estado, pelo número de mortes a cada dia, tá? Pelo número 9 de casos a cada dia, pelo acumulado de mortos pelo acumulado de casos. Que eu quero filtrar, tá? Aqui você até vê que tem mais coisas lá, era só o acumulado, tá? Era só o total, ele mostrava o total a cada dia, para cada estado. Aqui é o acumulado inteiro. Então, vamos filtrar aqui e eu vou mostrar para vocês como é que fica. Ó, filtrei, está aqui. Só tem duas linhas a mais, basicamente, do que a outra que eu tinha mostrado. Está bonitinho, esse é os resultado que eu quero trabalhar. Não tem por que eu trabalhar com mais que isso, né? O Pandas deixa você filtrar pelo número de colunas e, e, e de linhas que você quiser. Então, vamos filtrar de novo. Tá, Eu posso dar uma olhada em, nos 10 de São Paulo, posso dar uma olhada nos 10 de Tocantins, posso dar uma olhada nos 10 o que eu quiser. Mas essa lista diferente da outra, ela tem bem mais do que isso. Essa lista diferente da outra, ela logo total a cada, a cada dia da semana. Você está vendo aqui, ó, de estados, nova morte, aí de vez em quando no estado tem um total. Esse total é nível Brasil, tá? ele soma todo mundo, coloca nessa variável aqui, total, e pronto, essa é a linha. Tanto você pode ver o número de mortes atual tá? do, do dia 25, se eu não me engano, foi o último que logou, foi não, foi dia 22. Dia 22, tínhamos 382 mil, mil mortes. Tá? Ixi, mas beleza, vamos entender o porquê que isso aconteceu já já. Bom, temos essa tabela aqui, Quero filtrar mais ainda. Não quero mais estado. Quero Brasil, nível Brasil. Vou usar o total lá. Usei a mesma função, tá? Apply. Tá aqui a função Apply, ó. Usei com, com uma função anônima para dizer, ó. Eu quero só as linhas que o estado é igual a total. Somente. Você só vai me retornar as linhas que o estado é igual a total. Qualquer outra linha, ignora. Também aí para as outras linhas. Vamos retornar aqui, ó. E ele me retornou. É o estado total, desde o começo até o final da pandemia. Estado total, então isso aqui, ó, tabela Brasil. Isso aqui é o que a gente passou pelo Covid, começo ao final da pandemia. Tá? Isso aqui é nível Brasil. Beleza, estou vendo a tabela, vamos fazer que nem a outra, vamos plotar, mas dessa vez a gente vai ser um pouco diferente. Tá? Vamos plotar primeiro, que nem a gente fez lá, total de casos por data, Tá? Fiz que nem fiz lá, ponto plot, x é igual a data, y é igual ao total de casos, embaixo. Vamos plotar primeiro isso aí. Tá, plotei. Qual é a primeira coisa que tinham falado sobre a pandemia? Vocês, alguém aí lembra? Professor, você lembra aí quando começou a pandemia, o que, que aconteceu, o que, que passava no jornal? Um tal de achatar a curva? Você lembra? Lembro, o Maneta sempre falava da questão de achatar a curva, né? Era é o, é o ponto da, das notícias. É o senhor lembra questão... por que eles falavam que, que a curva do Covid-19 era tão perigosa, por que podia crescer tanto? Por conta do contágio né, das pessoas. É, mas é, eu acho que o senhor não, não deve lembrar, é difícil lembrar isso, mas eles diziam que o Covid era um exponencial, né? Era uma curva exponencial ela crescia muito mais rápido do que qualquer outro, qualquer outro porque era uma, era uma gripe, né? Uma, sim, sim. É uma doença que se espalha pelo ar, ela se espalha muito fácil. Então, é, é completamente exponencial. E aqui você pode ver um comportamento meio parecido. Você vê mais ou menos uma curvinha que vai subir, né? Por que ela está tão achatada assim? Bom, porque isso aqui é durante dois anos. Então, você vê, é meio difícil. Mas se você é, visse durante os dias, você ia ver um crescimento gigantesco ali. Você ia ver algo muito maior. Então, você realmente vê aquela característica que falava, falava nos jornais o tempo todo. Curva exponencial. Curva exponencial. A gente tem que achatar a curva, a gente tem que achatar a curva. E agora vamos ver. Que curva era essa que eles falavam? Essa aqui é o acumulado. Beleza, a gente está vendo o exponencial direitinho. Mas e aquela achatar a curva? Não estou vendo essa curva descer. Quando é que essa curva vai descer? Aí, a gente vai ter que filtrar pelos casos novos, né? Porque importa muito a gente ver o caso acumulado. O caso acumulado é o que já está acontecendo, é o que já aconteceu, é o que veio até agora. Mas e o caso que, que, de, do dia a dia, que é o que a gente quer baixar? tá? O caso do dia a dia é o que a gente quer descer. Como é que a gente vê? Vou plotar a data pelos casos novos, tá? Então, data aqui, vou plotar a data pelos casos novos, eu vou até comentar aqui para não ficar dois gráficos, ele pode plotar mais de um tranquilamente, mas eu vou plotar para ficar um só, então tá aqui ó, esse foi o, o número de casos por dia, das, por dia desde o começo da pandemia, então você tem desde do dia 25 de fevereiro de 2020 até 31 de 3, que foi o último que ele logou aqui, tá? Você vê que, que dia 31 ele teve uma bela de uma queda, mas ainda bem, né? Então você teve novo, novos casos por dia. Qual era a curva que eles falaram? Você lembra daquela curva que eles mostravam quando a gente tem que achatar a curva? Parecia uma curva gaussiana, né? Aquela curva que vai assim. Aquela curva que começa, depois dá aquela subida, vai até o meio, desce. Para quem estudou estatística é, é acostumado com aquela curva gaussiana. Não é exatamente aqui uma curva gaussiana, mas parece quando você analisa a primeira parte do gráfico, até mais ou menos a metade, ali um pouco mais da metade, você vê ele dando uma subida bem alta, depois ele vai descendo. Se você pegar a média desses dias, aqui está todos os dias, você vê essa variação enorme, mas se você pegar a média de, digamos, semana a semana, você vai ver uma, uma, uma, uma curvinha bonitinha até descer, tá? É o que você vai ver ali. Você pode até fazer a média aqui, você vai, ficar, vai ser mais complicado, você vai ter que criar uma função, você pode, aliás, o, o fato de você estar fazendo isso em uma linguagem de programação é muito bom, porque você pode criar uma função que vai passar de 7 em 7, nessa aqui, ó. isso foi a primeira semana até o dia 7, né? vai passar de 7 em 7 e vai somando, digamos. 7 em 7 vai fazendo a média. Aí depois você plota. Não vou fazer aqui porque teria que criar a função, teria que... Eu ainda não, não pensei como fazer nessa função, mas dá para fazer. E você cria um data frame de sete em 7, set só com a média e ele vai ficar bonitinho aqui a curva. Coisas que dá para perceber só dando uma olhada no gráfico. Estava então, falando, né? Análise de dados. Vamos dar uma olhada no gráfico para analisar os dados que a gente viu. Você vê que teve uma primeira curva, plotou da primeira curva, aqui, meio do ano mais ou menos, você vê que foi um platô que se você fizer a média, se você tirar a média disso aqui, fica por volta do meio aqui, fica melhor de entender, quando você ao invés de olhar só o número de casos, você também olha o número de mortes, porque lembra daquele platô enorme que teve com mortes de mil habitantes por dia durante um longo tempo do Brasil? Tá aqui ó, tá aqui por volta de mil, no segundo gráfico você vê que até mês 9, mais ou menos, tinha por volta de mil casos, tá? de mil mortes diárias, você vê aquele logo bonitinho. Aí você olha a primeira curva, primeira morte, até mil, mil mortes aqui, você olha que foi uma curva assim que, assim, o pessoal estava falando isso, extrapolou os limites, né? extrapolou, a gente não podia ter deixado de chegar aí, mas olha como é que está agora, cara. olha depois do mês 9, essa foi a primeira onda, desceu, e agora a segunda onda vindo com uma força inacreditável até mais ou menos o começo do ano. Aí agora você tem a terceira onda. Nem deu para fechar a, primeira, a segunda onda. né? Você vê aqui que ele nem voltou pro que, porque, pro, pelo que a primeira voltou. Ele já deu uma subida elevada na, na terceira onda. Você vê no finalzinho do primeiro gráfico. Infelizmente não tem um mouse para apontar, né? uma pena. Acho que não dá para ver aí. Mas você vê que está só crescendo, só crescendo, só crescendo, só crescendo, e não tem estabilização, por mais que você vai estabilizar o quê? Vai estabilizar em 3 mil? 3 mil mortes diárias? Aqui, está quase batendo, teve um dia que bateu 4 mil mortes. Não sei se, se é exatamente anomalia, pode ser anomalia, né? você tem que verificar, é para isso que serve o processamento de dados, como eu e o professor estávamos conversando antes do, do começo da, da, da stream, que... Você tem que limpar um pouquinho os dados antes de fazer uma análise direta. Mas olha aqui, ó, 3 mil. Na média da semana vai bater 3 mil aqui. E é o que a gente estava vendo né, nos últimos dias. Bateu 3 mil mortes na, na média da semana e está aqui, estou analisando. Você não precisa confiar no, só no jornal. Você tem os dados na mão, os dados estão tudo contelado. Se você não quer confiar no jornal, vem fazer aqui com a gente. Ó. Vem analisar os dados com a gente e está aqui. É... E aqui você está plotado e eu quero plotar outra coisa também. Tá? Queria verificar. tá? Eu estou olhando o número novo de casos, estou olhando o no, número novo de mortes. E se eu quisesse pegar o total dos dois e verificar? Casos novos por mortes. Tá? E se eu quisesse verificar? Tem alguma correlação entre casos novos por mortes? Obviamente tem, né? Obviamente, não precisa nem contar. Mas vamos verificar qual a correlação é. Será que médio mais ou menos, é tipo um polinomial, um exponencial, é o quê? Vamos verificar. Plotei aqui em cima, eu vou apagar esses dois gráficos que eu fiz, eu só estou comentando as linhas, para quem não sabe, colocar uma tralha no começo da linha, o Python ignora, é um comentário. Então eu vou plotar gráfico de total de casos por total de mortes. Tá, tá aqui, ó. total de casos por total de mortes. Isso aqui parece o quê? Professor, parece o quê isso aqui? Oi. <risos> Dá um... Tem como dar um zoom aí? Acho que tem. Peraí. Peraí. Pelo... Aqui, aqui. Não, pelo chute, assim. você dizer Pelo chute. Que... Pode ser qualquer coisa. O que, é que você diria que é? Pelo mais simples. Chuta pelo mais simples. Hum, sei lá, uma crescente, uma exponencial. Não, não, não. Tá parecendo um pouco uma exponencial. Eu chutaria isso aqui parece muito, é disso para chutar pelo simples. Parece uma ah, reta. Né? Se ah, assim, não é mais inclinado, não é uma reta. Sim, sim, é. Des, desse ponto pode ser... É. Se tivesse mais inclinado, é uma reta, né? Passando... Se tivesse um mais e se começasse lá embaixo, pegava o x, e o y. Uhum. Mas dado que não é uma variação, assim, a gente só está analisando sem tratar muito os dados, é, dá para considerar mais ou menos uma reta. Dá para considerar. Sabe por quê? Porque você pode... O, aliás, o, o, a função que o Pandas usa para plotar gráfico é uma função especial chamada... Uma biblioteca especial chamada matplotlib É uma biblioteca chamada matplotlib E ela é uma biblioteca especial para plotar gráficos. E, assim... E se eu quiser plotar alguma coisa além do Pandas? E se eu não quiser só carregar dados? E se eu quiser fazer minha própria lista e plotar? O que, que eu faço? Assim, primeiro, tá aqui o número de dados, né? Eu vou extrair esses dados do DataFrame. Eu quero criar uma lista só com esses dados. O que, que eu faço? Ah, eu posso, digamos, eu posso filtrar aqui pelo Pandas. Eu posso, tranquilamente. Eu posso pedir para o Pandas... É, me dá só o total de casos, está aqui, ó. só dá o total de casos, eu passei para ele, ó. me mostra só o total de casos, está aqui, ele mostrou aqui embaixo, total de casos, me mostra só o total de mortes, ele também vai mostrar só o total de mortes, mas eu quero analisar isso de forma rápida, eu quero que outras bibliotecas externas usem isso, e eu quero que eu seja familiarizado, além do Pandas, porque o Pandas é uma biblioteca fantástica, mas convenhamos, é, colocar coisas em listas de Python não é muito rápido, vai. Mesmo que o Pandas otimize e coloque no, no, numa lista de, que ele criou em C, mesmo assim eu não quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com, com as minhas próprias listas. Como é que eu faço? Bom, eu posso jogar tudo isso em uma lista de Python. Posso. É rápido? Não é. Vai engasgar, engasgar todo o seu código? Vai. Vou usar outra coisa. Eu vou usar a biblioteca NumPy. Biblioteca numpy. O que que é a biblioteca numpy? Eu eu loguei lá em cima, né? Numpy. Numpy é a que eu que eu importei ela. A biblioteca numpy é uma biblioteca muito especial porque ela abstrai todas aquelas aqueles de C que são muito rápidos, mas são incrivelmente difíceis de mexer, e ele coloca numa biblioteca que você vai mexer em Python. É linda, maravilhosa, você mexe de forma fácil. É fácil de fazer. Então, eu vou, vou fazer o quê? O Pandas tem uma função chamada pai. Ela vai pegar o data frame e vai jogar numa rede numpy. E eu posso passar, especificadamente o ponto de ser feito em C, eu posso passar qual tipo eu quero. Para quem está acostumado em linguagem com tipagem estática, o que não é o caso de Python, você tem tipos específicos que você pode passar. Por exemplo, eu podia passar como número de pontos flutuante, podia passar como... Número de 64 bits, podia passar como qualquer um. Vou passar como inteiro, normal 32 bits de C, por que não, né? Cabe, não tem por que eu colocar mais, ele vai ficar lento se eu colocar mais, o processador vai ter que trabalhar mais, vou passar 32 bits, não vou passar 64. Então, estou colocando aqui, ó. usei o, o número de casos aqui, que é, que é um data frame do Pandas, que tá está definido aqui em cima, para quem não viu, eu defini lá aqui em cima, só filtrei pelo que eu já tinha filtrado antes. É, e eu vou passar nesse data frame a função numpy. Vai pegar o, o, o data frame que está lá e vai jogar numa rede NumPy. Só é o que ele vai fazer, bonitinho. Passei aqui no, no total de mortes, no total de casos. Vou printar ela aqui. Para printar é fácil também, tanto o NumPy quanto o Pandas. Você só pode só colocar o nome da variável e ele já mostra para você. Copiei e ali embaixo. Aliás, ele está reclamando. Ah, eu apaguei aqui, foi mal. Tinha apagado sem querer. Copiar e jogar lá. Tinha um ponto do número do total de casa, só ficou só o ponto. Aqui. Agora tá certo. Ou não. Felizmente, né? Cadê? O dia que eu errei. É, isso acontece, é ao vivo. É... Cadê? Ah, eu joguei aqui dentro. Tá vendo? Você vai mexendo no código, aí o, o mouse ele arrasta. Aí ele fica jogando o código de um lado para o outro. Isso não é muito, é, não é muito fácil de perceber, mas tá aqui, ó. Printou, agora ele printou. Tá vendo que ele não printa nada bonitinho como o Pandas? Não é nada bonitinho. Isso aqui é só um array gigante, ó. Ele pegou todos os números de casos, concatenou no array só e jogou para mim. Tá? Não é bonitinho que nem o Pandas, mas é fácil de trabalhar. Tá? É fácil você acessar qualquer coisa ali dentro, só colocando e passando o nome de parênteses. eu quero acessar o, o, digamos, o décimo terceiro valor, eu coloco isso aqui entre parênteses 12. E mostra. Tá? Só que, tipo, se eu quisesse ver isso aqui, eu vi no Pandas. Por que eu estou passando isso aqui? Não diz, fácil de trabalhar. Porque do, do mesmo jeito que eu plotei ali em cima, passando a função plot, eu posso, eu posso passar direto para o metplotlib matplotlib eu importei aqui em cima também ó plt. chamou matplotlib de plt o matplotlib sozinho já consegue plotar coisas não precisa do pandas não preciso tá eu vou passar aqui ó vou passar a, a biblioteca matplotlib.plot e eu vou passar as duas coisas que eu tenho que plotar passar o total de casos como x total de mortes como y de mortes, como isso. Ou seja, isso, eu não, tenho, eu não tenho esquecido como é que se faz as coisas. Tá aqui, ó, eu plotou o mesmo gráfico que está em cima, plotou aqui embaixo. Né? Que dá para até você ver melhor, eu espero. Pronto, plotei isso aí. Se eu quiser plotar mais, mais uma coisa, digamos, eu sei que isso aqui vai do zero até tal número. Tá? Beleza. E se eu quiser estimar uma função que pareça com, com esse gráfico aí. Diz que uma função parece mais ou menos uma reta, né? Qual é uma, uma equação da reta aí, professor? É o que é y igual a, a um nx, né? Você não n qualquer coeficiente angular aí. Quem é n? n para uma, uma reta aqui seria divisor do, do x pelo y. Pega esse número de, é, mágico de casa, pega alguém para dar que está vendo agora, ou para o professor, divide aí 400 mil por, um, por digamos, 1,4 vezes 10 a 7. Olha aí, pessoal, alguém se atreve? Ele pediu para alguém de casa. É. <risos> Bora. Alguém faz aí para mim. E é, manda aqui no chat. Uhum. 1,4 vezes 10 aqui, a ó, Y igual a MX mais A. Uhum. Vamos ignorar que tem o A, porque o A começa depois do zero ali. Vamos começar do zero. Tá? Vamos começar ali de uma reta do meio. E aí? Alguém, alguém se atreveu a fazer a função? Precisou? Não fez. Não tem problema, sabe por quê? Posso fazer aqui em Python? aqui? Em Python você descreve função olha aqui aí, assim. Olha aí, olha aí, Rian. O Antônio. Oi. Marcos fez. Ó. Ah, Marcos fez. Marcos fez, <risos> Marcos fez. Marcos fez. Tá ligado, ligado né? aqui. Ah, eu vou, eu vou passar a função aí, mas eu quero ver se o número dele bate antes de fazer a função. <risos> Não, mas é, já deve bater. Porra, Rian, uma coisa que pra galera é, ficar ligado, né, que tem é. ferramentas que fazem essas contas, né? É, faz. Ó, oh, ele fez na calculadora. Eu posso fazer na mão? Posso fazer na mão. Eu posso fazer no Python direto? Posso fazer no Python direto. Eu queria confirmar porque que se alguém não tivesse feito, vai que eu errava, né? Então, vamos fazer aqui. Eu vou criar uma função. Cria função em Python com a palavra-chave def, tá? É assim que você cria função em Python. Eu vou chamar a função de reta mesmo. O que chamar de outra coisa? Chamar uma função de reta. E. Eu vou entrar um x nessa função, né? E ela vai me retornar um y, tá? Vou entrar o um x, ela vai me retornar o quê? O menino disse ali, é mx mais a, né? Que é o retorno de y. Então, eu vou ignorar o a, né? Isso aí, mx mais a, eu vou ignorar o a. Então, eu vou retornar, você coloca a palavra return aqui. E eu vou pedir para ele retornar o quê? Vou retornar o, o n, que é o m, no caso, como ele colocou. Quem era o m? Era 400 mil, né? 400 mil, 1, 2, 3, dividido pelo 1.4, eu não lembro se Python tem E, mas de toda forma. Vamos colocar vezes 10, 10 elevado a 7. Isso aqui coloca assim, 10 elevado a 7 fazer potência em, em, em python é só colocar dois asteriscos, multiplicação um asterisco só, divisão a barra, assim que você faz, dividindo um número, aliás eu vou retornar isso aí para ver se deu o número que ele, que, ele, que ele me falou, tá, printar isso aí, então para mostrar alguma coisa que não seja da linguagem eu vou printar reta, passando um x qualquer eu vou, para isso ser usado, Vamos multiplicar isso aqui por x, né. Por x, e eu vou passar x igual a 1, que é o começo. tá Então eu vou passar a reta, a reta de 1. Vamos ver quando é que ele logou. Tá, logou o número que o Marcos disse mais ou menos aqui. Né? Não sei se ele está certinho, eu imagino que não, porque eu tenho que colocar isso aqui entre parênteses. Agora eu acho que ele logo o número certinho. Pronto, agora é exatamente o número que Marcos logou, né? Tá aí o número que o Marcos logou, eu tenho uma equação da reta. E aí, vamos plotar, né? Vamos plotar isso aqui. Como? Eu vou fazer um, um array em Python mesmo, então, para não, não usar o, o, o numpy, porque o numpy é diferente de fazer. Vou fazer um array em Python, digamos, chamar ele de x, X é um array que vai... é um range, né? Range é um... Digamos, é um intervalo entre 0 até algum número. Qual é o número que eu quero? Aliás, se começa de 0 eu nem preciso passar. Vou passar, que nem eu tinha passado lá, 1.4 vezes 10 elevado... Elevado a 7, que é o número que está lá. Printar o x também. sempre verificando, vamos verificar tudo aqui. Né, professor, para evitar bug, aliás, o que, que eu mostrei aqui? Se eu passei lá ao contrário, foi. Não, não fechei. Não fechei aqui. Pronto, agora vai. Espero. A indentação. É, cara, fazer isso aqui como coisa da trabalho. Professor, o que é que, que, que você pode dizer aos alunos como, com a frase? Um float não pode ser interpretado como um inteiro. Bom que a gente já depura aqui para o, o pro pessoal entender quando é que um erro acontece e por que acontece. É o tipo do. Do. Do, é, do que você estava querendo plotar. Uhum. É o tipo do. Eita, agora faltava meu. Tipo de tipo dado, do... né? Tipo de dado, que é o float, é. double, int. Double, é tipo exato. Dado. Aí aqui ele reclamou. É. Oh, o tipo de erro que ele me jogou aqui embaixo. Um float não pode ser interpretado como um inteiro. Por que, que eu não gosto de linguagem no antipaz? Python tem esse problema. Às vezes você vai mandar alguma coisa para ele, ele interpreta como um flow ou qualquer coisa do tipo. Porque ó, tem um ponto aqui, né? é um, um número de, de ponto flutuante. Então, ele está interpretando isso aqui ó, como um número de ponto flutuante. eu não posso passar um intervalo de um número é, zero até um número de ponto flutuante. Tem que passar de um inteiro. Pagou quatro aqui, vamos colocar, sei lá, dois. Pode ser. Agora ele vai logar direitinho. Tá aí ó, me logou de um range de, de, de tal ponto até dois. Jogar isso dentro de uma lista de python e a gente vai plotar esse X. Digamos em relação a ele mesmo, mas eu vou fazer o seguinte. Agora eu quero o Y também, né? Como é que eu vou fazer o Y? Eu vou percorrer a lista inteira que eu acabei de percorrer, ou seja, eu vou de X do começo até o final. E eu vou aplicar a função reta ali, né, que vai, que vai me retornar o valor de y, que foi o, o valor que eu retornei aqui com, com o caso reta. Ele vai pegar esse número ali, é, que é o coeficiente, e vai até o, o final da lista multiplicando ele por x. Que assim que se faz uma equação de uma reta, né? Então, existe uma função especial no, no Python chamada map. O que, é que a função map faz? Ela pega, ela pega uma, uma outra função qualquer, e aplica ela numa lista inteira. Tá? Então, qual função eu quero? Quero reta. Qual a lista que eu quero passar? Eu quero passar a lista X. E eu vou transformar isso numa lista também. Sempre que você faz um range, um, um, um map em Python, você tem que converter para a lista de volta, é só colocar lista entre parênteses e o map que você colocou, e ele Vamos tá? Às vezes foi direitinho, se não esqueci como é que faz map em Python, faz muito tempo que eu não, não programo em Python. Vamos ver se direitinho. tá percorrendo a lista inteira. A lista era grande. A lista era grande. Olha aí o que, é que acontece quando você tenta acessar uma lista desse tamanho em Python. Percorrer a lista inteira, Não nada. Por isso você, que você usa no Py. Python loga é tudo como 64 bits. Olha aí. A demora imensa que ele demora para logar. Segundo. A lista vai passando, vai passando, vai passando. Estourou a stack tamanho da lista. Ou seja, nem o Python sozinho consegue fazer isso aqui. Nem o Python consegue. Então, se você tem, tem uma, uma lista que, que nem o Excel e nem o Python conseguem fazer, e aí, qual que é que você faz, pelo amor de Deus? Aí é que você usa NumPy para fazer as coisas. Lembra que eu tinha falado que NumPy era fácil de acessar e ele fazia tudo em C? É para não ocorrer o que, o que acabou de acontecer agora. Ela acabou de estourar a lista da minha frente porque ela estourou a stack de execução inteira fazendo map recursivo. recursiva. Então, assim, Python é uma linguagem fantástica. Fantástica, realmente fantástica. Só que o que eu queria passar, além de, de mostrar que dá para analisar muitos dados com Python, é que Python é uma linguagem fantástica para acumular ferramentas. Python, você, a maioria das coisas que você faz em Python é juntar código C... E colocar em algum lugar. NumPy é código C. NumPy é. Boa parte do NumPy é feito em C. E até, é... até ia falar, né? Sobre a linguagem C ainda, em termos é. de. Assim, você, é? você fazer isso aqui, é, analisar esses dados, o que eu fiz até agora em C, deve ser um parto, sinceramente. É muito difícil. Mas em Python é extremamente fácil. E ele loga rápido. Você viu que ele fez o gráfico mais rápido do que ele conseguiu fazer o map aqui embaixo. Por quê? Porque o core, tanto do, do, do, do NumPy, quanto do Pandas, quanto do Matplotlib, todas as das bibliotecas têm uma cacetada de código C. É, o Python, todo mundo, todo mundo fala, e eu queria desiludir isso no, na, logo na, na primeira apresentação, é Python é uma linguagem fantástica. Python serve para muita coisa. Python faz isso aqui, tudo que o, que o Excel cairia de joelhos para fazer. Mas ele só faz porque ele usa as ferramentas certas. Ele usa cacetada de código C para fazer isso. Ele usa uma cacetada de Fortran, que foi a primeira linguagem de alto nível da história. Fortran tem mais de 60 anos nas costas. E 40% da SciPy, que é uma das bibliotecas que eu importei ali em cima, é feita em Fortran. Então, assim... Por linguagem isso que, de... é, que, às vezes, ainda... É... O cara conversando comigo meus colegas não, usa Py, eu, eu prefiro R. É, é, é interessante. Outra linguagem interessante para fazer isso é Julia. Julia é uma linguagem que foi feita para trabalhar com array também. Julia é uma linguagem ótima. A linguagem Julia, muito bem, cara. Ela foi desenvolvida em 2012, se não me engano. 2012, assim. é, muito, é bem novinha. Isso. E Julia, Julia é feita para fazer o que o Python acabou de não conseguir fazer. Percorrer uma array gigante, número a número. Então, assim... O que Python não consegue fazer, a gente deu um jeito. Não, pai. Tá? É o que Python não consegue fazer, que a gente dá um jeito. Tá? Por exemplo, aqui no Matchplotlib, pedi para ele plotar... Ah, é isso mesmo, Renan. 2012, viu, Júlia? Eu fui pesquisar aqui é, para é qualquer coisa ele voltar para corrigir, mas foi isso mesmo. 2012. 2012. 2012. É. Então, o que o Python não consegue fazer... Num pai faz é aí que você vai usar. Eu queria mostrar isso aqui justamente para ver estourar. Estourar na cara de vocês para ver, olha, Python sozinho não faz as coisas. Então, cuidado com o um amiguinho que diz, Python é a melhor coisa do, nome, do mundo e C não serve mais para nada. Cuidado, porque quem faz a maioria das coisas, a mágica do Python é C. Eu queria mostrar isso aqui, ó, o Python não fez, infelizmente eu vou fazer com... com com um pai, mas eu acho que estourar completamente aquilo ali, depois eu faço com, com o pessoal que vai ficar na, na live depois de, de estourar, porque eu quero falar uma coisinha antes. O que é que acontece quando você tem essas retas aqui? O que é que acontece quando você tem é, aquelas retas estranhíssimas, como, como essa curva aqui essa aqui? Eu vou plotar todas, tá? Vou plotar todas ao mesmo tempo. O que acontece quando você tem várias dessas aqui, ó? Todas essas curvas aqui. Que essa aqui, eu chutei que era uma reta, não é? Beleza. Essa aqui, eu disse, ó parece um exponencial, mais ou menos. Beleza, segundo também. Mas e essas últimas? Você tem como criar um modelo estatístico válido para essas duas últimas equações? Essas duas últimos gráficos perdão. Real, assim, se alguém consegue, se alguém consegue criar um modelo estatístico para isso aqui, Sinceramente, eu me, apos... eu me aposento de tudo que eu faço e viro seu aprendiz. Porque é, um... é genial. Mas assim, tá, não dá para fazer. E aí, como é que a gente analisa? Aí é que entra uma coisa que a gente estava falando, com eu falei com o um professor, isso aqui a gente volta já já, tá? Falando com o um professor que é Biblioteca de Aprendizado de Máquina. Essa que eu acabei de importar, essa a learn eu testei antes de vir, é, felizmente o, o Collab tem uma certa incompatibilidade com essa versão da Scikit-learn. Pena, né? Porque ela ia, dar um, ela ia retornar um, um passinho a mais, por exemplo, ela ia mostrar é, o próximo número de casos ali, ela ia dar uma estimativa do, do, do número de casos contando com o atual. É bem fácil, tá? É um o tipo código pequeno da Scikit-learn, infelizmente, é história na, na versão. É, mas é pequenininho, para algo tão surpreendente quanto você prever é, o próximo número de casas, surpreendentemente pequeno. E a kit learn não é a única. Python tem uma cacetada de biblioteca de, de, de aprendizado de máquina. Entre elas, TensorFlow, PyTorch, cacetada de, de, de coisas que você pode aprender. tá e Scikit-Learn, aliás, eu considero a mais fácil de aprender, eu tenho um livro aqui que está segurando o tripé do celular de, de Scikit-Learn e TensorFlow e eu recomendo bastante que, aqui, agora a gente vai voltar, que é aprender isso aqui análise de dados é fundamental completamente fundamental tanto para a sua vida, para a minha foi com certeza, porque hoje em dia eu não faço mais nada da faculdade sem colocar Python no meio aliás para quem não quer analisar dados, sua área não é essa, mas você tá com dificuldade na matemática das coisas, Python tem biblioteca que vou deixar no ar, Faz integral, derivada, álgebra linear, quem sabe, né? Não estou dizendo que você vai mexer lá para fazer suas provas, mas você pode aprender com elas. Só estou dando a dica. Sim, mas primeiro, você quer aprender Python? Gostou do que viu hoje? Gostou do que viu na linguagem? Quer aprender Python? Tem, uns, tem curso de graça de introdução à ciência de computação, parte 1 e parte 2, com Python, da USP. É, é, opa, boa, do Fábio com inclusive. Fábio Com, Fábio Con. É, foi onde eu boa. aprendi Python. Boa. A primeira é. linguagem de programação que eu aprendi. Foi onde eu aprendi Python. Fábio Con foi nesse é, curso. Ele é. O meu orientador participa de um grupo de pesquisa com ele. É bem hum. um lá, essas atividades. Por isso, quando você é. falou só o Fábio com aí eu. Fábio, como? Fábio, como? Tá, os dois tá, links aqui, aqui tá? Então, tá. enquanto eu vou até eu vou baixar, vou colocar, vou formatar isso aqui. Teve uma pergunta Rian é... aqui, é... Rian, que eu esqueci de colocar, é mas eu vou colocar agora. que era é ainda sobre os casos de Covid. Ela, eu vou colocar aí, eu acho que vai aparecer para ti na tela, viu? Mande. Aqui, ó. Tá aparecendo aí, ó. Como analisar os estados, mais... os casos. Olha, tem, tem sim. Aliás. É. Só um segundo, professor, pode notar estar tá dando retorno. Hum, só um instante, vou desligar. Ah, ok. Pronto. Tem sim, tá? Tem sim. É, por exemplo, é, nesse do Brasil aqui, você vê lá em cima, que ele separa por cada um. Você pode criar, é, você pode filtrar. É, como eu filtrei lá embaixo, ó, eu filtrei pelo total. Mas você pode filtrar estado a estado e criar um data frame de cada um. E você pode é, pedir ao, ao pandas pegar a última linha de cada um ali. Você pede ao pandas pega a última linha de cada um e junta todas as, linha, as últimas linhas de cada um, que é o número máximo de casos em cada estado, e você coloca num, num data frame só. Aí você pergunta ao, ao, ao pandas que nem eu fiz lá em cima. Qual o estado que tem o máximo, como eu perguntei aqui em cima, nessa função aqui, qual que tem o máximo? Ele que retorna, bonitinho, o estado que tem o máximo. É só o trabalho de você pegar uma, uma função apply como essa e fazer ela, ela pegar estado por estado. Tem como fazer, é fácil. É, você pode fazer com, com Python puro até, só usando a biblioteca Pandas. Você não precisa nem usar a função apply, na verdade. Apply é um modo fácil de fazer para fazer numa uma linha só, mas você pode usar é laços de Python, você pode usar muita coisa. Assim, o fato de a gente estar tá numa linguagem de programação, Python é uma linguagem de programação que a gente chama de Turing Complete. Ou seja, não existe nenhum problema computacionalmente é, possível que não seja possível de ser feito em Python. Se é possível de fazer computacionalmente, Python resolve. Talvez não resolva mais rápido, talvez não resolva melhor, talvez não seja mais fácil, mas resolve. E Python é relativamente fácil de se fazer tudo, então... Dá para fazer. É, se quiser perguntar depois como faz, eu deixo aberto aí o notebook. Aliás, posso Boa. deixar aberto o notebook para todo mundo é, mexer à vontade, tá? Só tentando não quebrar, eu... se quebrar um código, dá retorno ali, dá Ctrl Z até voltar para Não, isso tá é verdade. Vendo? Inclusive, é, Rian, também, se você quiser mostrar a parte que você criou em blocos, as coisas, para, assim, em termos de, de organização de código. A gente... Cria ali um, um primeiro ambiente para importar todas as bibliotecas, aí né, depois vai colocando é. os itens estruturados. Foi uma coisa, eu, eu vi que você trabalha com essa parte bem organizada também de código. Uhum. E todo professor de, de, da disciplina de linguagem de programação, ele olha: não esquece de deixar teu código organizado, porque é. outras pessoas podem ler e ela vai compreender o que você está fazendo, uhum. ali, entendeu? Porque a ali, as bibliotecas, elas são todas comentadas. Uhum. Maneira que... é, eu, vou, eu vou começar aqui, porque assim era para apresentação e eu ia falar, mas antes de, de disponibilizar, na, na verdade, vou disponibilizar essa prévia de apresentação e eu deixo para a gente compartilhar público, deixo na minha conta mesmo, público para qualquer um modificar, uma já toda comentada, mostrando passo a passo, passo a passo, de verdade, é, do código, para você ir lá, olhar o código, olhar o que faz. Então, aqui é o primeiro passo. Se você quer aprender Python, como eu falei lá, tem um curso, mas aqui você já pode dar uma olhada, tá? Já pode dar uma olhada. Sim, é, eu estou vendo aqui que fizeram a pergunta: dá para fazer é, derivada integral da A. Tem uma biblioteca chamada SymPy, de cálculo simbólico, que resolve derivada integral por métodos simbólicos, tá? por métodos de, de representação, não é nem numérico, simbólico. Do jeito que você faz, por análise. Né? Então é incrível. E assim. Prender Python, tem os dois cursos aqui. Para quem já sabe alguma linguagem de programação, quem já tem uma boa estrutura lógica na cabeça ali, para quem já viu outras, eu é, recomendo LearnX in Y Minutes, tá? o site LearnX in Y Minutes, porque ele só mostra o básico ali, ele mostra a sintaxe. como você já sabe programar, só pega a sintaxe e vai. Só tenta fazer o que você já sabe em outra linguagem. Tranquilo. Se você sabe uma linguagem como Java, você vai aprender Python em um mês. É, é aquela história: sabe é, lógica de programação, não importa a linguagem. É, sabe qualquer? Um. Eu, eu vou, eu vou colocar o link aqui no curso aprender, do Fábio Pom. É, pode colocar aí, é. aí. Colocar aí. É, é. Livros, livros. Tem o Python Fluente, o curso intensivo de Python, aprendendo Python. O que não falta é livro. Tem livro à vontade. É, pega qualquer livro da O'Reilly, pega qualquer livro da, de, da, da PragProg, pega qualquer livro de, dessas mais renomadas no assunto de programação, vai te servir. Isso aqui é para começar, quem vai fazer a seus programas é você. Você só vai aprender aqui a sintaxe. A lógica é você que vai aprender depois. Então, pega qualquer coisa para começar, pega o que você achar mais fácil, Pega é o que você achar mais rápido e vai. O importante é começar. Pronto, na, na, nas disciplinas de vocês. Diga aí, é, Rian, uma disciplina de vocês que... Do curso de física, exatamente, que é o pavor, assim. Pô, se eu passar disso aqui, eu vou conseguir abrir a mente para a resolução de problemas uhum. em física ali. Qual a disciplina que é o divisor de águas, digamos assim? Do, água. início início curso. É, o divisor de no águas. No início, no início assim... Cálculo 2, talvez. É, assim. em, em computação, de algoritmos, ela é Algoritmos e estruturas de dados. <risos> algoritmos e estruturas de dados. Eu nunca aprendi tanto na minha vida quanto algoritmos e estruturas de dados. Talvez aprendendo LISP, mas ali é fundamento de, da computação completo. Mas quer aprender Python? Aprenda a sintaxe básica e vai brincar com algoritmos e estrutura de dados. Vai ser feliz, você vai aprender rapidinho. Vai por mim. Você vai é o que, geralmente é o que a galera desiste no início por não acompanhar, sabe? Porque é, é pesado. Tem é a, a disciplina de é algoritmo. A, a, a disciplina de algoritmo é no primeiro período e a de estrutura de dados é no quarto hum, período. No Mas quatro, são duas disciplinas que hum. elas são a base, assim, para. É. Base. Já é. Sim, ó. Vai é, Aprende, lo, é, você primeiro vai aprender a sintaxe, depois a lógica, e daí você parte para o que você quiser. Se você não quer analisar dados, começa a programar. Porque, assim, programação mudou minha vida. Sério, mudou. Eu penso de uma forma que eu achei que eu nunca ia pensar antes, porque lógica, né? Lógica. Eu aprendi lógica de programação, acabei aprendendo lógica para a vida inteira. E, assim, hoje eu programo em, sei lá, sete, oito linguagens diferentes. Eu sei o básico da linguagem. Pelo menos umas quatro eu sei programar direitinho. Algumas eu sei até melhor do que Python. É, assim... Aprende, vai lá, Python é fácil, Python é simples, Python parece inglês, Python não tem, não tem chave, não tem, é, não tem muito parênteses ali, tem alguns, é claro, para você fazer as coisas, mas, assim, sintaxe é tranquila, é tranquilaça. Vai lá e aprende, é tipo, boa. De boa. Aí, quem, quem entrou nesse instante aí, deu até um botar, foi Patrick, viu, que estava na live é. <risos> Aliás, Patrick me convidou para o evento, só não pude ir ontem, porque estava em prova, mas... Você vê se eu tava com muita vontade, Patrick, é muito massa. Aliás, ó, pra quem quer, quer aprender as bibliotecas que eu falei aqui, que eu usei aqui, não pai, Pandas, cara, não importa o livro que tu pegar, nenhum deles vai ser melhor do que a documentação oficial. Documentação oficial do Pandas é primorosa, cara, primorosa, linda, linda, linda de entender, fácil de entender, tem todos os parâmetros, tem função por função, o que que faz. Você quer ver alguma função? Não entendi a função? Quer saber o que, é que a função apply faz? Não confiou em mim? Olha lá, a biblioteca está lá. Aqui ó, a função apply. Quer saber o que é que faz? Vai lá, vai na documentação do pandas e pesquisa. Apply, DataFrame.apply. Cara, é muito rico a, a documentação do pandas. É, eu me peguei muito fazendo a, a, essa apresentação semana passada. É, o que eu não lembrava de pandas, fazia um tempinho já que não programava em Python. Eu não lembrava de pandas, eu fui lá dar uma olhada o que eu não lembrava de matplotlib na verdade matplotlib eu lembrava até não tive que procurar nada a documentação do matplotlib é ok se você quer aprender um, um, um pouco mais é, como usar de forma um pouco mais avançada tem o livro introdução à, à data science que mostra as três bibliotecas se não me engano a, a scipy também ele, eles mostram então você pode usar esse livro também mas nada substitui a, a, a a documentação oficial. Não tenha, Se você vai procurar qualquer linguagem, qualquer coisa de linguagem, se você já programa, você conhece essa frase. Não tenha medo da, da documentação. Vá olhar lá, teu melhor amigo. Pode, pode tirar essa tua tela do, do computador para você falar para eles? Pode, pode, pode. Tem um pedacinho só de, de lá embaixo que era falando sobre, sobre a diferença do Scikit Learning e do TensorFlow, mas aí já é demais. <risos> já é, claro, é demais. É, mas, assim, o que eu queria passar hoje é que Python é uma ferramenta poderosíssima. Analisar dados com uma linguagem de programação é a melhor forma de você fazer alguma coisa. Sinceramente. Muito bom, muito bom. É, e eu também quis mostrar no finalzinho que Python resolve todos os seus problemas, por isso que existem essas bibliotecas, boa parte delas, com o core inteiro escrito em C ou Fortran, como a SciPy, ou qualquer outra coisa. É, qualquer linguagem compilada que seja boa de trabalhar com vetor. É, então, é o seguinte, ó. Se você se interessou, dá teu salto inicial, velho. Começa a programar em Python, que talvez tua vida muito que nem a minha mudou. Eu comecei com Python. Eu, ultimamente, nem gosto tanto assim de Python, de linguagens é, com, com tipagem é, dinâmica. Mas, cara... Python, foi um bom começo para mim, foi o melhor começo que eu poderia imaginar. Depois eu fui para C, depois eu fui para... Pra... Na verdade, eu comecei com, depois com JavaScript, aí foi para Java, C, C Sharp, estou em C Sharp até hoje, Go, estou em Go até hoje. É, então, eu vi muita coisa, muita coisa. Depois de começar isso aí, eu tenho, sei lá, um ano e meio que eu estou estudando isso. Um ano e meio que eu estudo programação e Python foi o que abriu o caminho para tudo que eu sei hoje e o resto foi esforço, problema programo todo santo dia é por isso que eu sei o que eu sei, mas assim, começa dá o salto inicial, começa se você quer, quer começar nem que seja pela lógica se você não está interessado em análise de dados começa pela lógica se está interessado pela análise de dados eu não preciso falar mais nada é, eu só queria te agradecer Rian, né, por ter a gente, estou conversando com você, posso disponibilizar e fazer aqui o evento, é uma coisa que, para mim, era muito tranquilo também, assim, de certo modo, se eu fosse preparar a ah, ali lei e tal, mas é bom trazer alguém de fora que já trabalha, ou alguém da, de outro curso que trabalha com a área de programação, para o pessoal observar que também não é só eu que posso aprender, né, qualquer pessoa pode chegar e pode, é, só basta o interesse, é como você falou, né, parte muito do princípio que você tem que ter um entendimento em relação à lógica de programação. Então, é, uma, não é aquela história, ah, eu vou matar a linguagem porque é melhor isso. Não, o primeiro ponto é, vai para a parte do algoritmo, vai entender como é que a coisa funciona. Depois, depois disso, pode ter certeza que tu consegue fazer em qualquer linguagem. Aí, uhum. é como o Rian disse mesmo, antes de tudo, vai para... É, para a documentação da linguagem, não tem problema. E é isso, Ian. muito obrigado, eu acho que você está no, no caminho super certo aí, né? então, eu não tenho palavras nesse momento né, para agradecer, e digo a qualquer aluno meu, seja qual for o curso, tem é um tema que tem relação com a área de TI, quer dialogar, quer passar, quer mostrar o teu trabalho, fica à vontade, fala comigo, aqui não é um canal onde eu... É, faço distinção por aluno A, B, C, D, E, F, G, o alfabeto inteiro. Não, aqui é um espaço aberto para qualquer aluno. E, aproveitando ainda, eu deixo essa questão que outros colegas usem desse meio, né, para é, fazer com que os seus alunos apresentem o que tem de melhor. Né? Então, traz o teu aluno, rapaz, faz com que o teu aluno participe. Tem tanta gente que tem... Boas ideias, bons projetos ali que só precisam de um olhar, né? Só precisam de uma motivação. Na verdade, um estímulo para motivação, porque a motivação ela vem de dentro. Então, se alguém está ali o tempo todo te incentivando para que você vá produzir algo, vá fazer algo, então você com certeza vai dizer, olha, eu posso fazer isso. Com certeza, Rian, você teve alguém que te deu um estalo para aquilo ali. Alguém ali fez você aguçar o pensamento, ter a curiosidade para fazer determinadas questões, né? Então, é, é, minha palavra é de continua que você está no caminho certo. Pode ficar à vontade para falar alguma coisa. Tá falando, nem tinha visto, estava montado ali. Mas, beleza, olha... Eu só tenho a agradecer pelo espaço, eu gosto muito de falar sobre essa área. Gosto... Meus amigos estão de saco cheio de me, de me ouvir falar. Ah, não, vai aprender alguma coisa em Python, vai aprender isso aqui porque é muito bom, muito bom. Marcos mesmo que, que respondeu aí, ai ah, de saco cheio de eu pedir ele lá toda semana para aprender isso. Mas assim, eu gostei muito do espaço para poder apresentar isso para o pessoal, para o pessoal poder ver do que, que é capaz a linguagem, do que, que, que pode ser feito e para incentivar qualquer um que, que ainda não está na área de programação a tentar, e se você já está na área e, e, sei lá, você já sabe Python, só aprendeu isso rapaz, vai aprender C, vai aprender uma linguagem de baixo nível, porque você viu que Python não resolve todos os seus problemas, viu então, era só isso o recado e agradeço muito, professor, pelo espaço pronto, só um instante que eu vou fechar aqui e a gente fala mais um pouquinho, beleza? ok tirar a gente aqui da cena uhum.